Parabéns! Você acabou de ganhar uma aula grátis de conversação em inglês com um professor nativo, e para você não perder essa aula clique no link abaixo na descrição do vídeo, é por tempo limitado, aproveite!